Oi, gente! Peraí! aí. Oh, como é que vocês estão? Faz tanto tempo que eu não venho falar nesse canal, né? Então, hoje, eu decidi com a minha amiga Cris que a gente vai viajar para lugar que a gente não conhece, um local perto. Então, ontem a gente estava conversando, coisa de, sei lá, minutos. E ela falou, vamos viajar amanhã para algum lugar? Hoje, se você não sabe, é terça, é terça-feira de carnaval. Aí, do Brasil, aqui não tem nada a ver com carnaval. Mas como a gente trabalha para uma empresa que presta serviço pro Brasil, não teria o porquê a gente trabalhar nesse dia, então, a gente tá indo viajar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, o que, que eu vou levar numa viagem de um dia. Porque não tem muita coisa pra levar. A primeira coisa é uma mochila, tá? Então aqui tem uma mochila, é uma mochila que a gente ganhou da empresa. E aí aqui dentro eu vou tacar basicamente pouquíssimas coisas. Então como lá eu vi que o tempo vai estar um pouco, né, meio nubladinho, eu vou levar um suéter bem quentinho, porque eu vou só com esse e com uma outra jaquetinha. Importante lembrar que quando você vai para esses lugares, você tem que ter um menino guarda-chuva. Ah, o meu já era é aqui ó. Então, o menino guarda-chuva é muito importante porque você não sabe como você vai passar. Aí, como eu estou indo, e eu não sei as condições de ir lá, levar um lencinho umedecido. Você não sabe nunca o que vai te acontecer. Se você vai cagar na calça, ou vai acontecer outras coisas. Aí, eu vou levar vocês para gravar vlogs, então a bolsinha da câmera tá aqui. E eu vou levar a minha outra câmera para fotografar. Então, pera E antes de viajar, sempre conferir se tudo tem cartão. Porque da última vez que eu fui viajar, ah, tá sem bateria. Olha lá! Da última vez que eu fui viajar com essa câmera, <risos> com essa câmera de vlog, eu esqueci o cartão da câmera. É muita burrice. Ó, então câmera tem, bateria, and uma caneta é sempre bom ter. E dinheiro, última vez que eu viajei de trem com a minha amiga Michelle, eu até comecei a gravar um vlog, mas eu não terminei de gravar. Então, chegando lá, eu vou tirar pelo menos uns 20 reais, né, que é mais ou menos uns 20 reais, pra ter um dinheiro guardado comigo, porque você não sabe o local onde não vai ter. É realmente isso, powerbank, o meu tá carregando ali, a última coisa que eu vou pegar. E é isso, a gente vai pra um dia só, vai ter que voltar hoje. A gente vai pra uma, uma cidade, aparentemente, o plano é pra uma cidade chamada Legnitska Mas eu não sei se a gente realmente vai, porque chegando lá pode mudar os planos Então vamos conferir, eu vou fazer minha make aqui, mais ou menos E... Vamos sair pra dar uma passeadinha numa nossa cidade Começamos o rolê errado, foca, foca, foca Eu esqueci o cartão de débito, Yay! Só que ontem, graças ao meu pai a gente cadastrou meu, meu celular para fazer pagamento, então já paguei o ônibus com o celular, mas o cartão de débito já esquece. Tá? Então, precisa pagar toda a viagem. Eu falei que seria uma viagem, nem é uma viagem, é uma ida de, sei lá, 60 km daqui. Eita, tá lambendo praticamente o negócio. Como driblar dentro do trem. A gente vai ficar pulando de vagão pra vagão. Aí quando o cara chegar a gente entra no banheiro. Nossa, <risos> ah, não quer pagar isso? Ai! Ah, que... Surpresas! Como surpresa na Polônia! Eu queria comprar um pau pra ele ficar assim. Mas acho que ele ia ficar muito. Eita, que menino bonitinho! Oi, Tata pau! Então é isso, vou guardar minha câmera porque tá um vento, olha isso aqui. Imagina se for um pé desse, ó. <risos> ó vê? A entrada daqui é mais ou menos assim, ó. A gente só precisa saber onde comprar o kit ticket e como fazer o rolê tudo, né? coisas, Primeiro, dinheiro. Ó, oh, pagadora. Deu? Deu. Okay. E... Então, ó, esse é o nosso trem. Aqui. Descobrimos que dá pra comprar é, por seis horas. Ó, então tá o um balado de comprar é aqui. Compramos o nosso bilhete. E temos seis horas pra correr. Vai! Ó, o primeiro rolê que a gente vai parar é na Dona Starbucks, que eu já vim aqui. E é bem bonitinho, né? Ele é bem lindo. Ó, faz um, uma apresentação Starbucks nós <risos> ó em cada cidade tem em cada cidade tem uma opção de você ter um, uma coisa da cidade então olha tem várias canecas do Starbucks mas com o nome de Wrocław. né maravilhoso não sabia acredito acabei de sabendo muito. como eu esqueci o cartão de crédito de débito tem cartão de crédito mas não vou usar é, eu tirei 100 reais. Então a gente vai usar 100 reais. É, pra nosso fazer um budget. Rolê. é o nosso budget. 100 reais. 100 reais. Cheio. water. Chesu water. Chesu water. E aí a gente veio primeiro gastar um dinheiro aqui na dona Starbucks. Isso aí. E vamos ver como vai ser. Um calor já. De repente, eu fui lá e troquei a blusa. Porque tava muito vento mas eu estou me arrependendo. Olha que samba, céu bonito. Céu. Tava... Perdidas no trem. A gente não sabe se esse é o trem certo. Tá escutando. Luban Schlossky. Socorro. Se a gente tiver errado, eu vou A gente tá indo lá. Só que a gente... eu vou tirar esse cachecol. A gente tá indo, mas eu não sei se a gente tá no lugar certo. Nem sei se pode sentar aqui. Alguém fala inglês? não puder, a gente levanta e sai. Pede um pichê praxa. Faz um pichê praxa, fala de gel e sit. <risos> Socorro. Help. Tá, tá, tá. tá no alto, está. Nossa, por que, que eu tô tão branco? Nossa. A gente tá aqui no trem, já tá quase chegando. Já na nossa estação final, é uma alma ali, nossa, né? Porque... Olha que lindo! adora a dona paisagem, meio sujo. Isso aqui Mas é bonito. Então a gente só tá vai chegando em Legni, Legnitska. Leg, Legnitska, tá? e estamos com não é, né? Cris. Fotografia. A gente tá aqui, ver Observando Nada demais, mais Olha o trem, como é Assim E aí, Vem Eu só... Segue o baile, sempre o rolê é Eita Segue esse fluxo Porque, ó <risos> Esse foi o trem que a gente veio Aqui tá meio despedaçando Vamos ver, tchau galera Essa aqui é a dona... Estação de trem Essa é a dona Cris E essa é a cara de... da Magnitska Quando a gente sai Tá um vento danado, menino, aqui. A gente já tem um plano, já vamos começar aqui. Vamos... Olha a dona Correio deles, que lindo. Olha, gente, que linda essa imagem. E acabou. Castelo de... Como é o nome desse moço? Esse é o Piest Castle, Esse aqui, ó. Sabe bem onde a gente Que medo essa árvore. Gente, tá muito frio. Mas olha essa igreja, que linda esse teto preto. Ai, vai dar até um teto preto. Fora o que, que a gente descobriu? Que tem muito vento. Tem muito Na nossa medo. cidade não é assim. E também que a gente descobriu que agora a gente só tem mais dois pontos, a gente já acabou os turismos. A cidade é bem pequena. Bem pequena, a gente tá fazendo tudo de a pé. Vamos a uma guerra, ó. Parece uma coisa de bruxa, ó. É Socorro! Fechada! Aqui pra comer, gente. A gente tá com fome. senhora, tem, tem essa parede bonita que a gente viu no, onde a gente viu mesmo? No o TripAdvisor. Tripadvisor. o que será que ela significa? Às vezes as placas aqui não estão em inglês, então a gente não sabe o que significa. <risos> Under the Coil Ascertainment House. Hoje eu contratei uma fotógrafa particular para tirar minhas fotos. Não, ela é Cristiane. Cristiane? Oi? <risos> Ai, ah, bem com um carinhos cansadinhos. <risos> eu e a Cris achamos um rodízio de comida japonesa. <risos> <risos> Nunca encontrado na Dona Avrô de Suave. 29, zoado. 29. 29. É 29. 3 <risos> E aí tem umas opções ali que eles colocam Tem até doce Eu acho que tem é, missosup ali também E aí a gente pega lá e come Igual a louca, né? A gente está morta de comida Eu peguei um drink Aqui De Melancia É maravilhoso Tudo maravilhoso Mas assim, eu ainda tô na resistência E eu vou comer mais Cris tá desistida. Vou comer mais, claro. Ah, tá. Vai comer até morrer. Já pediu até um drink. Já pediu igual, né? Só não vou pedir um outro desse porque é muito doce. Esse tem que tomar uma água pra dar uma... É, ó, mas ele é mara. Ó, assim. Ó. Tá vendo? Tem watermelon syrup. É, mint syrup. Outros syrups. <risos> Limão e tem prosecco e tem os... também o os sujo de limão, mas tudo bem. Ah, esse é melhor. Esse é Esse aqui é o drink. Tá, tá, tá. Bem lindão. Senhora. E aí é isso, né? Vou tampar só um pouquinho aqui, senhoras. Para não cair água na minha lente. Oi. Oi. Olha que lindo esse ambiente. E aí? isso que a gente comeu. Caramba! Ai caiu! Tchau gente! Ah, chegamos! E tá que maravilhoso o Vânio! Gente, meu deus olha que tá bem lindo tá aqui ai ah, vou mandar uma mensagem para Luiz cortar meu cabelo chegamos Sim. a Dona Vrota. ai tô eu tô cansada estamos com sono agora a gente vai a gente vai para casa dormir e esse foi um episódio da vida de nossa Legnica. vlog de Legnica Onde não vimos nada, mas comemos todo o sushi. <risos> Delicioso. E descobrimos que é óleo é, eat. Só, só durante a semana. Só durante a week. Final de semana não Sim, dá, né, amiga? Não, não tem. Então é isso. Chegamos da dona Vrotsma. Estamos andando igual dois patos. na chuva hum. Hum. vamos lá fora vai ficar lá de toda forma vai ter que cara tinha uma cara dela ai um. que Pesou toda cagada na, no molhado Nesse tempo, gostosinho Ó, minha te, lente tá suja Tem uma sujeira bem aqui Você parece que tá uma... Uma mousse... Ai, nosso bus Ui.